oi água cinzas e o filtro depois do brejinho. ciência terra nova os sentidos da ciência início da primavera foi esses dias aí né? dois três dias atrás as flores dos ipês já se foram no lugar as vagens daqui a pouquinho está chegando estão chegando as sementes savagem vai ficar mais sequinha vai se abrir e aí coincidentemente a natureza vai se, se equilibrando começa a ventar mais na região. O IP depende do vento para disseminar suas sementes. Então, a vida é, ela vai se adequando ao fluxo do, do planeta. Né? A translação, a rotação, a mudança de estações. Então, começa a mudar as estações, começa a dar um pouco mais de, de vento então, daqui a pouquinho, nós estamos então em setembro, daqui uma, duas, três semanas já começa a ter é, semente e começa a ventar também e a gente vai ter essas crianças esparramadas aqui pela região. Muito legal isso. Vamos falar sobre o filtro que está sendo feito depois do brejinho. Esse filtro eu quero aproveitar a água, vou colocar as bombonas ali, mas o passo a passo, a gente tem visto o passo a passo de cada um deles. E aqui outra vez, faz bem feito para não ter que refazer. Eu acabei esquecendo de, de dar uma segunda camada de massa no fundo. Então na hora de fazer o, o teste de estanqueidade, faz as coisas que precisam ser feitas. Faz o teste de estanqueidade, porque aí você vai ver se tem algum problema. Você não faz o teste, você não vai saber se tem problema, ou se souber que tem problema, o teu sistema já está pronto e o que você faz? Então faz antes, por isso passo a passo. Acabou de passar a massa, secou, está tudo bonitinho, enche, para de, de entrar efluente ou água, ou o que for, vê se está baixando, se estiver baixando, está com um problema em algum lugar. Então deixa baixar até parar de baixar. Na hora que parou de baixar, você sabe que naquela região para cima é onde é que está o problema, ou pelo menos naquela região. Então você volta com massa outra vez. Eu fui refazer isso daqui, mas mais na hora de tirar o tubo de, de o cap da, da drenagem. Aí então eu percebi que não é que estava vazando lá, é que estava mal colocado. Mas eu me lembrei também de que eu não tinha passado a segunda massa. Então, ok, não estava vazando por conta de, de serviço mal feito, estava vazando por conta do CAP, que não estava bem instalado, mas também é, quis aproveitar, tinha esquecido de, de passar, passar mais uma camada de massa no fundo do, do sistema. A partir daí, vamos ver outra vez como é que está o caminho da, das águas em todo o sistema, ou pelo menos nessa parte, e o, o trabalho que está sendo feito, estou levantando uma paredinha lateral, começando a dar o, o acabamento no sistema, e aí nós vamos dar uma olhadinha como é que está ficando. Fim de tarde, estamos aqui vendo o João de Barro passear pelo sistema, já trouxe um pouquinho mais de, de pedra rolada para o sisteminha, Pô, é muito legal aquele espelho d'água ali. Eu vou pensar se eu vou cobrir tudo com, com pedra ou se eu vou deixar um espelhinho d'água, viu? Miguel até comentou de, de trazer os lambarezinhos para cá. Sei não, de repente eu ainda faço alguma coisa assim. Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer. Oi, amiguinho. Você tá bom, filho? Tudo bom? Tá caçando uns bichinhos por aí? <risos> e aí? Tá ficando bacana, né? Tô curtindo a brincadeira. Vamos dar uma olhada como é que está o terceiro elemento que vai ser o filtro. E aí a gente vê que Chegou um bocado de efluente, subiu, mas desceu. É, e continua chegando efluente aqui, mas ele está vazando. Vou precisar retirar essa água e ver o que está acontecendo. Mas já adiantando, eu me lembrei de uma... <risos> eu me lembrei de uma situação em que em volta eu, eu coloquei a segunda camada de, de cimento mas o esperto aqui esqueceu de colocar a segunda camada lá no fundo. <risos> no fundo eu não coloquei a segunda camada. Então eu vou lavar isso tudo. Vou soltar essa água. né? Quer dizer, vamos começar do começo. Ali em cima eu vou levantar aquele caninho para impedir a passagem da água pelo corguinho. Então, ela não vai chegar aqui e não vai descer para cá. Ao mesmo tempo, eu vou lavar isso tudo e deixar esse efluente ser esgotado aqui por esse, esse cano, esse ladrão. Bacana? E aí depois eu volto para mostrar. Olha só um erro de avaliação. Na hora que eu comecei a tirar a terra para desobstruir o... A base do caninho é aqui que tá vazando. Vamos ver se a gente enxerga. dá para ver ali. Olha lá, dá pra gente ver a plumazinha feita pelo líquido que tá vazando aqui. Ó, tá muito frouxo esse caninho, então ele não tá segurando. Ok, então. Mesmo assim, eu vou abrir para dar uma limpeza. Fecho outra vez. Vou avaliar se vou colocar mais uma camada de cimento no fundo. Mas eu já estou vendo que não é por ali que está vazando a maior parte, está vazando por aqui. Já estou com um capzinho que vou colocar nele. Resolve esse vazamento. Legal? E mesmo assim eu vou fazer uma limpeza ali no, no sisteminha. Eu estava esquecendo, mas acho que vale a pena até mostrar. Acho que dá para a gente ver o nível da água, que vai mostrar para a gente o um nível. Quando isso daqui tiver tudo recoberto de terra, de, de brita e areia, a gente tem que acompanhar o um nível. Esse daqui eu vou fechar com cap. E esse tubo vai passar para entrada como está naquele ali, Então aquele ali está fechado com cap e tem aquele tubinho mostrando para gente o nível e facilitando o eventual processo de limpeza. Aqui também é a mesma coisa. É, eu tirei eu tirei esse tubo ainda agora e vou tornar a tirar para gente ver. Ó é legal né tem umas coisas bobas que eu acho legal e aí gosto de mostrar também ok, deixa eu voltar ali que eu estou varrendo quero retirar tudo e deixar o mais limpo possível trabalho feito poucos minutos mais uma camada de cimento 3 para 1 que eu estou usando Cimento não de massa, né? 3 para 1. Aproveitei para fazer uma ligação atravessando o caminho para não ficar o tubo aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui, desviando a água mais para baixo, o efluente mais para baixo quando precisar limpar. A lona já está preparada, estamos chegando. O sol já está mais alto. Eu não quero que o sol bata e seque muito rápido. O trabalho a gente já viu, para evitar que aconteçam trincas no trabalho. Então vou cobrir com a lona e aí de quando em quando eu volto para ver e, se precisa eu umedeço até ficar legal. Dia de lavar roupa, já juntei mais pedrinhas por aqui, mas não vou levar ainda. Quero mostrar a água chegando acumulando no primeiro primeira barragemzinha do, do corguinho aqui descendo com força pela corredeirinha chegando nesse laguinho que vem ali da bancada das águas cinzas da, da pia passa daqueles juncos vem para cá, daqui vai seguindo, esses dias eu refiz a parte de baixo e a saída também que estava vazando, então agora já vamos deixar ela acumular novamente para testar ver se está tudo certo, se tiver tudo legal, então a gente instala a bombona que vai ser o filtro. Eu ainda não resolvi se eu vou colocar essas pedras aqui e fazer igual a parte de cima, ou se eu vou colocar areia nesse pedaço. Vamos ver. Época de inverno, fiz a poda de alguns sanções do campo que estão aqui na, na divisa, entre um brejinho e o outro esse final de semana fiz o teste de infiltração não está não tá tendo infiltração ou melhor o nome é teste de estanqueidade então o sistema está estanque não está vazando ali naquele cantinho é que sai o efluente deixei um tempo coloquei Aqui, fiz uma linha para acompanhar a descida do efluente aqui. Então eu sei que nessa nessa altura aqui o efluente desceu até aqui, viu umas trinquinhas nesse pedaço. Pronto, já estamos pronto para terminar de chegar o cimento até aqui em cima hoje cedo fiz novamente o um nível esvaziei né fiz um nível coloquei o ferrinho como aqui não tenho o solo para fazer o contato coloquei um pouco de papelão na volta falta só um pedacinho de repente eu coloco o tijolo mesmo, o papelão. E aí está pronto para nova camada de massa. E ali uma saídinha para dar uma quedinha para o laguinho. Legal? Então, se tiver no curtindo não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos, passa as informações adiante. E... Viva a primavera, né, que está chegando aí com sementes para esparramar a vida aqui pelo lugar. Olha o sabiazinho cantando. A molecada começa a cantar logo cedo. Né? É legal, estão fazendo os ninhos, estão no processo de acasalamento. É, o macho e a fêmea zanzando um atrás do outro. Olha, é muito legal. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.